A gente atua aqui na cidade de São Paulo. A nossa organização é uma organização de referência em trabalho com a população de rua. Além disso, eu ainda participo do Fórum da Rua da Cidade de São Paulo, do Fórum Permanente, do Condep e de outras instituições que sua sede é aqui no centro. E realmente a gente não sabe desse projeto. Não sei é o que, que eles entendem por participação popular. Né? É, infelizmente, a gente está percebendo que é, essa participação ela, ela não está não se dando de forma qualificada e de forma universal, ampla. Né? Quando eles falam que tem a participação, a participação popular ou a participação da sociedade civil, é, esse conceito me parece que ele está mudando, né? porque são alguns setores que interessa a quem está na gestão, que seja ouvido. Os setores que não interessam, ou seja, os setores que não têm poder financeiro, não têm poder político, eles não são consultados. No entanto, eles dizem que tem uma participação da sociedade. Mas que sociedade? É resultado dessa ineficiência é que nós temos uma questão como essa da gente não saber que está se pensando em um projeto novo com a NHBAU. E que é super importante a sociedade participar, em particular, a população de rua e as organizações que trabalham com essa população, porque efetivamente é quem mais usa é, o Largo do Anhangabaú, são os moradores em situação de rua.